Olá pessoal, aqui eu tenho então o um modelo de resumo expandido para vocês, ok? Esse resumo expandido, ele tem que conter no total, tá, no total, de 3 a 5 páginas, questão de tamanho aí, de, da dimensão do, do documento, beleza? Nós estamos aqui numa folha A4 e o entrelinhamento, o entrelinhamento não, a margem, é de 3 centímetros de todos os lados, tá? 3 centímetros do dos todos lados, a 4, a letra que você vai utilizar é times. Times 12, entrelinhamento 1,5 para letra normal, que é corpo de texto, e times 10, entrelinhamento simples, porque a gente chama de texto simples, 10, entrelinhamento de 1, que é simples, times 12, entrelinhamento de 1,5 para o que é normal, tá? Corpo de texto é o normal. E é, notas de rodapé e citação direta longa é simples. Entrelinhamento simples, que é 1. Um, e areal, areal não. Times, times, times, de novo. Times, 10, beleza? Então os itens. O título do documento, tá? O título do documento. Depois dá um enter dois, dois enters, Esse daqui é o pic que está ligado, ele está ligado aqui, ó, tá? que ele mostra a formatação. Ele não é impresso, mas é, é importante para a pessoa que está formatando o documento para saber onde que estão os comandos. Né? O, o tab, por exemplo, né? parece flechinha. É, o espaço, simples, né? espaço de, de, entre palavras. Tá? O enter, que é o que está ali. Tá? Então, são os elementos que a gente utiliza Aí no documento, daí pra gente saber. Título. O título, ele é, é só, né, as... A, o que é nome, é nome próprio, em caixa alta, então a sigla. Brasil é nome próprio. E o início, as demais. A não ser que seja uma palavra, assim, em destaque, como o nome de uma disciplina. Então, nome próprio, tá? Nome de um país, nome de uma cidade, siglas, tá? É, então, título. Centralizado. O tamanho dele é 16, times 16. Depois disso, é tudo ou normal ou simples. Aqui, em é, Arial 12, em entrelinhamento simples, toda a parte pré-textual, que é essa parte aqui, ela é simples, mas está sendo utilizado Arial 10. Arial 10 não, Arial times, gente. Times, times 12. Tá? Teu nome completo, tá não abrevi, teu nome completinho. A instituição que você está vinculado, então, é, sempre a universidade, sempre a universidade, eu cliquei aqui em cima do, do ORSID, daí abriu. É, o teu e-mail de contato, beleza? E o teu ORSID. Aqui já tem o primeiro nota de rodapé, que te leva lá embaixo, ó, no 1, que é o teu mini currículo. Tá? No teu mini currículo, você começa do título maior para o título menor. Tá? Tudo que você deseja colocar, destacar. Não, não exagere. Tá? E... e né, em torno ali de umas, no máximo, no máximo, oito linhas. Né? E coloque ali teu e-mail novamente e também coloque teu ORCID novamente. Esses requisitos são cobrados para é, qualificação do material publicado depois. Depois nós vamos pedir quais livro, por exemplo, ter qualificação do livro. Nós temos que ter essas informações, senão eles não qualificam o livro é, positivamente. Tá? O como citar... É, vai vir a tua autoria, o título, né, e depois a referência do livro. Né? Então, IN, Rossi, Organização, Autoridade de Comunicação e Constituição, que é o título da obra, devem os, sub, su, os subtítulos, Curitiba, GRD Editora, 2022, o volume é o volume 1, e o DOI, que vai ter um DOI exclusivo ali para o teu artigo. Tá? Essa parte aqui é na editoração que a gente monta. então é, os elementos pré-textuais, o título, as suas informações, nessa sequência e deste jeito sempre colocar cidade, estado e país, daí vem o resumo. Esse resumo aqui ele tem que ter em torno de 100 a 200 palavras. Essa daqui, por exemplo, conta aqui no, no rodapé, não está mostrando para vocês, mas ela tem atualmente é, 112 palavras, tá? 112 palavras. Então, mais umas 3, 4 linhas aqui, já fechava 200 palavras, então ele é um resumo. O nome desse resumo é resumo simples, ele é sempre muito comum em artigo científico e no, no, no resumo expandido ele também consta, que é o um resumo do resumo expandido, um resumo simples que é o nome disso. Palavras no plural e chave no singular, palavras-chave, tá? Elabore bem essas palavras, são as palavras que são os conceitos relacionados a esse artigo, tá? São descritores. De 5 a 6, 4 a 6 palavras-chave é, são importantes ter, no mínimo, tá? 4 e no máximo 6. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que tem algumas palavras-chave, eu não podia só colocar assim, vulnerabilidade. Tá? Então eu coloquei vulnerabilidade de direitos. Posso colocar direito, né? Direitos humanos, tá? LGBTQIAP+, tá? E relações de gênero. Só gênero? Não, é uma relação, né? Como se trata ali, é, é, é, de maneira é, que as relações de gêneros não são iguais. Tá? O é, que mais? Na sequência vem um sumáriozinho que o, o, o, o artigo está estruturado em introdução, que é o 1, um, daí 2, 3, 4 e 5, e 6, e 6 daí é, é considerações finais, mas ele trata do 1, um, a introdução, e seis considerações finais ou conclusão e só referências. Não é referências, bibliográficas só referências, tá? Todos os itens estão numerados, mas o item 7 não é obrigatório ser numerado, tá? O item 7, referências, nem artigo científico e nem é opcional. Eu coloquei, tá? Então, o item desenvolvimento é o 2, inclusão do conceito... É, inclusão no conceito constitucional... Inclusão no conceito constitucional de família. Três, identidade de gênero das pessoas trans. Quatro, não discriminação nas forças armadas. 5. direito à doação de sangue daí considerações finais e referências. Tá? Em sequência, separado por ponto e vírgula. Tá? Aí vem uma introdução, então tem ali ó, um parágrafo, tá? bem sucinto. Aí dois, tem mais um parágrafo. Tá? Três, mais um parágrafo. Quatro, mais um parágrafo. Cinco, mais um parágrafo. Daí considerações finais, mais dois parágrafos e daí as referências, tá? As referências que você utilizou no teu trabalho e no total aqui tem cinco páginas. Sobrou um espaçozinho ainda que poderia ser utilizado, mas não ultrapassar cinco páginas e ter no mínimo três páginas, que já é muito pouco. Veja, minhas opções foi por não colocar nenhuma citação direta, porque a citação direta, ela toma espaço. Então são sínteses só do que é pontuado em cada um dos tópicos, ele tem, basicamente, a forma de um artigo científico, mas ele é muito menor. Tem gente que chama né, de mini artigo científico, mas ele é muito menor. O layout vai sempre ficar desse jeito, tá? Então, a primeira página, ela não tem é, nenhuma identificação né, no, no, no cabeçalho e nota de rodapé. Né? Então, eles são os elementos pré-textuais, geralmente, colocados aqui. Aí, depois, nas páginas seguintes, sempre vai ter o nome do artigo em cima e o seu nome embaixo, tá? Título do artigo em cima e o seu nome embaixo. Beleza? E daí as páginas vão ser numeradas, mas daí depois de, de, de tudo completo, né, que nós vamos ter a numeração correta, agora é uma numeração preliminar. Tá? Então esse daqui vai ser um, um modelo que nós vamos ter aqui de resumo expandido. Tá? Então quais são os itens? Eles são os elementos pré-textuais no artigo artigo, né, o desenvolvimento como um artigo, e referências, e considerações finais ou conclusão e referências. No máximo, no máximo, cinco páginas. No mínimo, três páginas. O, a margem é de 3 centímetros de todos os lados. E a letra que eu estou utilizando é times 12. Beleza? É resumo. Tá? E, geralmente em resumo nós não temos é, citações. Eu optei por não ter, mas é opcional. É, isso é muito em função do espaço que você tem. Tá? Submissões. Aí começa. Tá? Nova submissão. Aí na submissão. Nova submissão. Clicou ali determinar aqui, né, que é um resumo expandido, né, a categoria, qual que é o eixo que você tá, daí você vai cadastrar lá, tá, aí você vai falar que concorda, porque se você discordar, você não não consegue submeter, que são os requisitos mínimos, tá, tá tudo, falando que tá tudo em ordem. Se você tem alguma informação a passar para o editor, algum comentário, tá, e dá o teu sim lá que você concorda com os dados, tá, e salvar e continuar. Aí vai para uma próxima fase, que é a fase de inserção do documento. Tá? Então eu vou enviar o arquivo, o arquivo que eu vou enviar é o arquivo de resumo expandido. Tá? Então eu vou inserir e colocar que é texto do trabalho, salvar e continuar. Então no prefixo eu não coloco nada, tá? E eu vou colocar agora o título do meu documento, então eu tenho e e cola, tá? Colar. Não precisa separar subtítulo, tá? É só todo o título aqui e se você tiver subtítulo, todo ele aqui. E se tiver prefixo, todo ele aqui, tá? Aí o resumo, o resumo você vai lá copia o parágrafo do resumo simples e joga aqui dentro, ok? Aí o que mais? Aí a, a tua autoria já está colocada, tá? Do jeito que você cadastrou o teu currículo, vai mostrar aqui. As informações de e-mail, vou mostrar aqui também, tá? Então nós temos aqui o, o título, o resumo. O resumo, você, você pode, por exemplo, melhorar ele, por exemplo. Eu gosto sempre de deixar já formatadinho. E colocar aqui, por exemplo, é, justificado. Eu gosto de já deixar preparado, que daí... É um, um cuidado, menos trabalho para o editor depois. Aí o teu nome, se você quiser conferir, né, ou se quiser editar, você entra aqui e edita. Então tá lá, ó, tá o teu nome, o jeito que você colocou, teu e-mail, o país, tudo já colocado, certinho, do jeito que você fez antes, tá? Então eu não tenho nada para alterar aqui, mas se você achar que deve alterar, altere, você vai estar tá alterando lá também, tá? Ok, não quero nada aqui não. Então já está salvo, salvar e continuar. Tá? Aqui, então, você vai finalizar a sua, a sua submissão e dá OK. Finalizou. Beleza? Só dá OK. Você vai receber também um e-mail lá na tua caixa falando que obrigado pela submissão. Tá? E depois que for publicado, vai ter o seu aceite. Tá? Então, vocês podem publicar em duplas, tá? Um, é, pessoas externas né, parcerias que você fechou com outros grupos com outras instituições, de alunos de outros lugares tá? no mínimo é, é, tem que ter um participante né, no artigo ali, é, ou no, no resumo do grupo né? esta publicação é uma publicação do grupo pode ter mais pessoas publicando no mesmo documento? pode, mas tem que ter pelo menos um do grupo e daí né, colocar, importante destacar que é em parceria pesquisa desenvolvida né que intercâmbio e, e parcerias né de grupos é também interessante porque é, é prova que nós nós somos, nós temos né comunicação entre os nossos pares nós temos intercâmbio troca de informação e executamos pesquisas em conjuntos com outras instituições e com outros pesquisadores beleza então é só isso pessoal logo em seguida é meio que é, Contínuo, né? Saiu é, o depósito, já logo em seguida ali já sai a sua publicação com as informações pertinentes, só a paginação, que só vai fechar a paginação mesmo depois o dia lá de finados, já. No é, é, feriado de finados, que é o encerramento, né? Nós temos 15 dias aí para submeter o trabalho que vocês é, acharem pertinentes ali, é, publicar, tá? Essa publicação em especial não vai ter a. a Avaliação por pares, né? porque não deu tempo de, de, de fazer todo o processo, mas na próxima sim, entende? quando vocês publicarem e submeterem o artigo completo, então, vai ter tudo isso. Beleza? E uh, o artigo completo, então, vai ficar disponível até dia 15 de janeiro, para logo ali, antes do carnaval, a gente já ter a nossa primeira publicação de 2023, que é o volume 2 da nossa coleção. O volume 3 da nossa coleção vai ser os vão ser os resumos do próximo seminário que a gente vai montar. E depois, né, sempre números ímpares vão ser resumos e números pares vão ser artigos completos. Então, o 4, o 6, o 8 e o 10, eles vão ser artigos científicos né, e os volumes, cada, um, cada volume vai sempre aumentando e a nossa coleção vai sendo montada. beleza Outras publicações podem entrar ali no meio, né, mas essas publicações a gente tem garantido é sempre aí nessa ideia de fazer a divulgação científica do grupo. Beleza? Beijos, até mais, qualquer coisa, entre em contato, tá? E depois a gente vai estar tá aí, qualquer coisa, a gente faz um novo tutorial e fazendo, então, a, a, a divulgação e trabalhando um pouco a didática aí de como que funciona todo esse procedimento de publicação. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço, até mais, beijos, até, tchau!